Hoje pela manhã, quando buscavam a direção do Senhor para o que ministrar nesta noite, o Senhor falou ao meu coração para compartilhar com você a fórmula do amor. Nós sabemos, queridos, que tudo no universo é formado por átomos, que se juntam, se combinam e formam moléculas. E essas moléculas juntas formam algo que é útil para a nossa existência. Todos nós conhecemos a famosa, fra, a famosa é, molécula né, da água, que é H2O. É a junção de duas partículas de hidrogênio com uma de água, que forma a água, que é tão vital para a nossa vida. O relacionamento conjugal, queridos, também é assim. É a junção de culturas, de hábitos, de atitudes, de tempos, que formam uma família. E nesta mensagem aos casais, desse dia dos namorados, nós gostaríamos de estar todos jantando num belo lugar, como fizemos o ano passado, aí os irmãos também, no Espírito Santo, que estão nos acompanhando também, com certeza fizeram, mas este ano nós estamos numa nova realidade, nós não podemos é, nos dar a esse privilégio de estarmos juntos, é, todos juntos, ao, jantando num lugar bonito, mas com certeza nós faremos isso ainda até o fim do ano, em nome de Jesus. Então, nesta mensagem aos casais, eu quero compartilhar com você esta fórmula do amor que o senhor falou ao meu coração hoje pela manhã. Essa junção e combinação de coisas é, que faz com que o meu lar, o seu lar, seja único e exclusivo diante de Deus e diante da sociedade. E pensando nesse ingrediente mais importante para uma família ser feliz, a gente conclui que o ingrediente principal que forma tudo isso é o amor versículo 7 a 8, amados, amemos-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, esta palavra amor serve para os nossos relacionamentos intrapessoais, mas principalmente para o nosso relacionamento conjugal, para o nosso dia a dia este amor é a essência do ser de Deus. Tudo que Deus faz vem do seu amor por mim, por você. Do seu amor por mim, por você. Tudo que Deus permite para cada um de nós é baseado no seu amor. Tudo que Deus propõe é baseado no seu amor. Então nós podemos voltar e conhecer este amor de Deus sem medo, sem ressalvas. Nós podemos nos lançar no amor de Deus. Porque este amor nos protege e nos ensina a viver da maneira correta. Eu tenho certeza que quando nós, o Senhor nos juntou, embora a gente não tivesse tido o privilégio de, de conhecer o Senhor naquele momento, mas ali o Senhor começou a trabalhar algo nos nossos corações para que a gente chegasse até onde a gente chegou hoje. E Deus faz isso de uma forma maravilhosa, porque Ele faz baseado no amor. Ele não faz baseado no poder dEle, Ele faz baseado no amor. Deus poderia fazer baseado no poder, mas Ele seria um Deus violento, seria um Deus impositor. E Deus não é violento nem impositor, Ele simplesmente, gentilmente nos conduz aos caminhos que Ele espera que nós possamos experimentar. Mas do que se compõe o amor? A gente fala muito de amor, mas o que, que é o amor? Né? Quais atitudes que formam o amor? O que, que o amor expressa? Como que o amor se compõe? algo maravilhoso que eu não tinha lido em lugar nenhum, né? por mais que a gente lê, por mais que a gente estuda, mas hoje pela manhã Deus falou muito forte ao meu coração, a respeito de o que é este amor, de como é que é formulado o amor. Então a palavra amor tem quatro letras, bem simples, e essa primeira, primeira letra de amor, significa a de afirmação. O contrário de afirmação é reprovação, crítica destrutiva. Lembre-se que palavras matam ou dão vida, palavras podem matar ou dão vida. O Senhor nos concedeu um órgão capaz de dar vida e de nos levar também à morte, né, que no caso é a língua. A palavra do Senhor diz em Provérbios, no capítulo 21, versículo 23, o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias, não é verdade, nisso? Quantas dificuldades nós passamos na nossa vida porque nós falamos coisas um para o outro no dia que nós estávamos amargurados, cansados, no dia que a gente estava chateado um com o outro, né, quantas vezes nós não nos machucamos por isso. A palavra, queridos, ela tem um poder incrível, tanto para fazer o mal, como para fazer o bem. Ela pode matar, como também pode dar vida e esperança. A escolha é sempre nossa, porque cabe a nós optarmos pelo bem ou pelo mal. A palavra proferida carrega em si este poder, carregando o sentimento de quem fala, não é apenas quando eu falei, mas o sentimento que estava no meu coração, que saiu, que brotou no momento da minha fala. E é interessante, Renice, né, que as críticas, elas fecham os corações, provérbios no capítulo 18, versículo 19, diz assim, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio, um palácio não é igual uma casa, se uma casa é bem fechada, um palácio é muito mais bem fechado, então cada vez que a gente fez crítica para o outro, cada vez que a gente acabou se magoando, né, a gente foi como que colocando um prego na fechadura, foi trancando cada vez mais a porta e é verdade, por isso que alguns casais chegam a momentos que eles não, não, não têm o que fazer, porque está tão trancado o coração da outra pessoa que não se consegue abrir. Já as palavras de afirmação, reforçam o um lado positivo, incentivam a melhoria. As palavras de elogio adoçam o coração. Lembre-se que o Senhor não nos trata conforme nossos pecados, nem nos retribui conforme merecemos. Veja o Salmo 103, versículos 8 e 9. A palavra do Senhor diz assim, o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor, não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Né? Como tem casais que às vezes fica duas semanas sem se conversar por causa de uma briguinha, por causa de uma situação que aconteceu no dia a dia, mas Deus não é assim. Ele não acusa sem cessar, uma hora Deus, Deus mostra o nosso erro e espera que a gente tome atitude. Né? Ele também não fica ressentido conosco Ele não nos trata conforme os nossos pecados E nem nos retribui conforme as nossas iniquidades, amém? Glória a Deus por isso, Deus não trata você como você merece Ele trata você muito melhor do que você merece Portanto, use palavras doces, elogios sinceros E afirme sempre proativamente e você verá grandes mudanças no seu cônjuge, na sua família, e em todos em sua volta, veja o que diz provérbios capítulo 31, versículos 28 a 29, a palavra do Senhor diz assim, seus filhos, né, falando a respeito de uma mulher, que, que é uma mulher virtuosa, como está ali no texto de provérbios 31, seus filhos se levantam e a elogiam, seu marido também a elogia, dizendo, muitas mulheres são exemplares, mas você a todas a supera, amém? Então essa é a primeira, a primeira fórmula, a primeira fórmula do amor tem o um A, A de afirmação. A segunda parte dessa fórmula tem o um M de movimento. A vida é marcada por movimento. Paradeira é morte. Aonde não tem movimento está morto. Mas aonde tem movimento há vida. Movimento pressupõe a alternância de estados. Muitos vivem uma rotina interminável e uma mesmice sem fim. Há momentos na vida em que a gente pode avançar, há momentos que você tem que segurar um pouco o tempo, há momentos em que você está enfermo, há momentos em que a gente celebra com alegria e há momentos que a gente passa por muitas tristezas. E o relacionamento conjugal, nisso eu estava pensando nisso na hora de manhã hoje, nós não tivemos a oportunidade de aprender, eu não aprendi a dançar, né? Você aprendeu a dançar e eu não aprendi, né? mas a gente já não dança há muito tempo e esqueceu. Mas o movimento, o relacionamento conjugal, ele é como uma dança. E quem dança tem que aprender a dançar conforme a música toca. Então se a música que estiver tocando é mais rápida, o movimento da dança é mais rápido. Se o movimento é mais devagar, esse movimento será mais devagar. Então de acordo com o ritmo da dança, se dança. Não faz sentido dançar valsa quando se está tocando, por exemplo, um pagode, quando se está tocando, por exemplo, uma outro tipo de música. Uma música clássica requer um estilo de dança de música clássica. Então, na nossa vida, nós temos que aprender a dançar. E essa ideia de dançar significa, sabe o quê? Significa respeitar o outro para não pisar no pé, não pisar nos calos. Né? não pisar naquilo que não deve ser pisado significa aprender a conduzir porque na dança de vez em quando um conduz e também significa aprender a ser conduzido porque a gente precisa aprender a ser conduzido o homem precisa aprender a ser conduzido pela esposa a esposa precisa aprender a ser conduzida pelo esposo enquanto esse processo de aprendizado não acontece o que acontece de fato é imposição quem pode mais chora menos no casamento, né? literalmente é isso que acontece, então aí tem várias formas que os casais usam para esse tipo de coisa, mas o grande segredo não é quando a gente impõe, o grande segredo é quando a gente conduz e se deixa conduzir neste processo da vida, para que a vida possa ter um grande segredo para nós, né? então a música ela é igual às estações do ano, as estações do ano mudam, nós temos o tempo do inverno, temos o tempo do outono, temos o tempo da primavera, e temos o tempo do verão, né? então é muito importante isso, e Deus irmãos, Ele se movimenta, e os seus movimentos são claros, são diretivos, Deus nunca fica prostrado, não por acaso o Espírito Santo de Deus é comparado com o dínamo, que gera luz, gera calor, gera vida, então é preciso sair da rotina, é preciso você criar movimentos especiais, a dois, especiais para com a sua família. É preciso se movimentar, isso tem a ver com agir. Eu, eu, sou, eu sou apaixonado pela história de Ana. Você lembra que eu já escrevi várias coisas? Tem um sermão meu sobre Ana que tem 65 mil visualizações. Por quê? Porque Ana ela vai e ora, mas aí o texto bíblico diz assim, Ana voltou para sua casa e coabitou com seu esposo. Ela não ficou sorando, ela foi lá, teve um relacionamento conjugal normal com seu esposo e Deus fez o um milagre. Então é preciso agir. Então nós vimos que a primeira, o primeiro componente de amor é A de afirmação, o segundo é M de movimento e o terceiro é O de ordem sem ordem impera a desordem o caos, a Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas, Eclesiastes capítulo 3 versículos 1 a 8 fala sobre o tempo, tudo tem o seu tempo certo, na desordem o imprevisto domina e sempre haverá conflitos não resolvidos, a gente sabe disso, né? como é gostoso com as coisas, estar com as coisas tudo em ordem na nossa vida, como é gostoso saber guardar as coisas no lugar certo, arrumar a nossa casa, ajeitar as nossas, e assim como a gente arruma a casa, arrumar a vida também. É importante nós termos ordem para respeitarmos os tempos e os momentos de cada pessoa, de cada estação da vida. Sabe o que eu estava pensando isso hoje? Cada um de nós vive uma estação diferente, por exemplo, você tem a sua idade, você tem a sua, a sua forma de pensar, você tem o seu tempo, o seu momento com Deus, eu tenho o meu momento, a gente pensa que o tempo é igual e não é igual, o tempo é diferente, e a gente precisa aprender a olhar para o outro e perceber em qual estação que ele está, para que possa haver sintonia. Né? senão a gente, a gente acaba exigindo do outro aquilo que naquela estação o outro não pode dar, você não pode chegar num pé, numa uma árvore, por exemplo, que dá apenas flor na época da primavera, você não pode chegar no inverno e querer achar flor naquela árvore, porque ela não vai ter flor, né? porque a flor dela é só de primavera, em compensação existe outra flor que dá flor no inverno, então, você vai chegar naquela estação e vai encontrar a flor. Então, precisa entender em qual estação que a pessoa está. Né? Esse é um dos grandes segredos também. Isso tem a ver com ordem. A ordem, ela mantém a individualidade sem valorizar o individualismo. Interessante isso, né? A ordem faz com que a individualidade seja ressaltada sem que o individual prevaleça sobre o coletivo. A ordem permite que tudo funcione no tempo certo e no lugar certo. A ordem permite que você experimente prosperidade. Casa que vive em desordem não prospera, mas casa que está em ordem prospera. Tudo vai bem na casa que está em ordem. Então a primeira palavra é A de afirmação, a segunda é M de movimento, a terceira é O de ordem. E a última palavra que compõe esta fórmula é R de reciprocidade. Sem reciprocidade, os relacionamentos são tóxicos, dependentes, anormais, cansativos e sem afetos. No relacionamento conjugal, não pode haver sanguessuga. Não pode haver sanguessuga. Não pode haver apenas o momento de receber. Sem reciprocidade, o amor que se recebe se torna nulo. A palavra do Senhor diz em João 3,16 que Deus amou o mundo e esse amar de Deus não foi um amor passivo, foi um amor ativo, Deus deu, Ele deu e Ele amou tanto que deu o Seu único Filho, por nossos pecados, para que nós pudéssemos ser livres, então veja que amor não é passivo, amor é atitude, e amor tem essa ideia de reciprocidade, porque Deus deu, agora, se você não exerce a reciprocidade, se você só quer receber, e você não dá, e você não deposita, você não consegue experimentar aquilo que se recebe, só faz sentido experimentar aquilo que se recebe quando você é capaz de dar, quando você é capaz de estender as mãos, então se nós não recebemos o filho que nos foi dado pelo amor genuíno de Deus, o amor de Deus por nós é se torna inútil, Deus ama, mas o amor se torna inútil. Né? Por quê? Porque a palavra de Deus diz já em João 1,12 Mas se recebermos Jesus A todos quanto receberam, deu-lhes o poder ou a autoridade De serem feitos filhos de Deus Filhos de Deus Então olha que coisa maravilhosa Se nós não recebemos o filho, nós não podemos desfrutar deste amor A falta de reciprocidade anula o ato de quem doa Invalida a bênção decorrente da doação você quer ser abençoado na sua vida? Então comece a ser recíproco naquilo que você recebe, seja de Deus, seja das pessoas que convivem com você na sua casa, no seu trabalho. Não pode haver alegria sem atitude de dar e receber. Alegria é gerada quando nós damos e quando nós recebemos. E você não primeiro recebe para dar, você recebe e dá ao mesmo tempo. Este processo ele é contínuo na nossa vida. Agora, existe uma coisa interessante nas fórmulas. Você tem as letras e aí você tem a quantidade que você precisa de cada letra. Por exemplo, para formar água precisa de H2, ou seja, 2 de H para um de oxigênio. Então H2O. Para formar o amor da sua vida, que você precisa hoje, precisa de quanto? Qual é a quantidade que você precisa? Se você for colocar lá, se você for ver no, no, no, no, na imagem que eu criei para esse dia de hoje, você viu que a fórmula tem 2, 4 vezes 7. 24 horas, 7 dias por semana, né? Agora, isso é genérico, é muito bonito, mas na sua vida, Nice, quanto que você precisa de amor? Quanto que você precisa do A? Quanto que você precisa do M? Quanto que você precisa do O? E quanto que você precisa do R? E quanto que eu preciso... Então você vai ver aí uma imagem que é como se fosse um adubo colocado numa planta. Porque o nosso relacionamento é exatamente isso. Nós somos mordomos, jardineiros do jardim de Deus, e nós temos que cuidar do jardim. E para você cuidar bem de um jardim, você precisa adubar. Agora você não pode por adubo demais. Se você colocar adubo demais, estraga a planta. Se você colocar adubo de menos... A, a planta não vai, não vai dar certo. Se você colocar o um adubo que a terra não precisa, também não vai dar certo. Então, o quanto você vai colocar de amor, né? o quanto você vai colocar, vai depender de algumas condições importantes. Eu citei aqui três fatores. Primeiro, das estações que você está vivendo. Né? Então, a sua estação que você está vivendo, é diferente da minha estação que eu estou vivendo você tem idade diferente de mim, eu tenho idade diferente de você, nós temos idades diferentes do nosso processo de maturidade, então nós precisamos observar qual é a estação que nós estamos vivendo para colocar o adubo certo. Outra coisa importante, a quantidade de amor que vai ser colocada depende das carências não resolvidas. Existem coisas que lá na infância da gente, os nossos pais falharam, e a gente até hoje não sabe por que, que a gente reage errado. Mas no casamento a gente descobre que a gente precisa tratar esses assuntos. Porque senão o casamento vai ser uma infelicidade. A gente vai reproduzir o que a gente viveu no passado. Então depende das carências não resolvidas. Então essas carências precisam ser resolvidas. E a terceira qualidade é precisa das necessidades percebidas, então são três fatores, da estação que cada um está vivendo, das carências não resolvidas e das necessidades percebidas, porque às vezes as pessoas não percebem, e aí tem um segredo, né Nisse? ninguém tem uma, uma, uma, um negócio para ir vai imaginar o que está na cabeça do outro, né? então se você não falar a pessoa, ninguém tem bola de cristal, então é preciso falar, é preciso falar das suas carências, é preciso falar das suas inseguranças, é preciso falar e compartilhar com esta pessoa com quem a gente ama e convive, daquilo que realmente está nos faltando, por quê? Porque carência que não é resolvida, e necessidade que não é suprida, dá margem para que o inimigo venha trabalhar contra o nosso casamento. Então queridos, o amor ele não é uma fórmula matemática ou química, que está ali pronta, fechada e pronto, final, não, essa fórmula, essa quantidade de A, essa quantidade de M, de O, de R que você vai colocar no seu casamento hoje e amanhã e depois de amanhã vai depender desses três fatores. Vai depender da estação que você está, das suas carências não resolvidas e das suas necessidades percebidas. Amém? Então se você fizer esse ajuste diário, o seu casamento vai ser eficiente e eficaz. Isto é, as coisas vão funcionar na hora certa, do jeito certo, para a pessoa certa, em nome de Jesus. Amém. Deus, quero convidar você agora, querido, querida, que está aí na sua casa, a, se você pudesse colocar de pé, né, vamos agora orar. Senhor, eu quero te agradecer nesta noite, ó oh Pai, pela minha vida, do meu esposo, ó oh Deus, por esses tantos anos, ó oh Deus, que o Senhor tem nos permitido estar juntos, ó Pai, que o Senhor esteja nos dando graça, sabedoria, ó Pai, em meio às lutas, dificuldades, mas sempre o Senhor esteve conosco, a cada dia, Senhor, então eu quero te louvar nesta noite, ó Pai, te agradecer, Senhor, pela vida também, Senhor, dos casais daqui da igreja, Pai, Oh, em nome de Jesus, esteja agora, Senhor, visitando o cada um, ó Pai, colocando o Senhor no coração deles, a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai, que quando o Senhor, Pai, está conosco, nós podemos, ó Pai, testemunhar que o Senhor é um Deus que guarda, que cuida das nossas vidas, do nosso relacionamento, ó Pai, ó oh, Senhor, dá certeza nos corações, ó Pai, Deus, nesta noite, que muito mais ainda o Senhor irá fazer, que muitas bênçãos ainda serão derramadas sobre os corações, porque nós estamos, ó Pai, no Teu caminho, na Tua direção, ó Pai, sabemos que fora, Senhor, dos, dos Teus caminhos, nada pode acontecer, mas quando nós colocamos nos Teus caminhos, ó Pai, nos colocamos na Tua direção, o Senhor faz o melhor, o Senhor tem o melhor para cada um de nós, o Senhor não desampara, Senhor, então, muito obrigada, Senhor, pelo meu casamento, pela minha casa, pela minha família, Pai. Nesta noite eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém, Senhor Deus, em nome de Jesus. Agradecemos pela tua bondade, pelo teu grande amor para conosco. Obrigado, Senhor, porque até aqui a Tua boa mão nos conduziu, Senhor. E eu quero nesta hora abençoar cada família, cada lar, aqueles que estão aqui em Curitiba, aqueles que estão em Maringá, em Salto, lá em Guaba Grande, do Rio de Janeiro, lá em Macaé, os nossos irmãos ali em Guarapari, os irmãos, Senhor, ali em, no Espírito Santo, em Vitória, os irmãos também que estão ali em Coqueral de Aracruz, e outros demais irmãos por este Brasil afora, Pai, que hoje estão ligados com ...conosco nessa transmissão, Deus, nós abençoamos o casamento, nós abençoamos o lar, Deus, e nós damos... ...uma palavra de autoridade sobre a vida dos homens e das mulheres, porque a palavra do Senhor diz que... ...nenhuma praga chegará até a nossa tenda, então Deus, nós abençoamos cada lar, cada família, e nós declaramos... ...que o Senhor é poderoso, que o Senhor fará maravilhas, ó Deus, e que neste tempo de crise, as oportunidades surgirão e você será restaurado, a sua casa será renovada, você será renovado, para a honra e para a glória do nome do Senhor, aleluias, amém.